Opa, pessoal, boa tarde. Vamos lá começar. Então, eu vim falar hoje um pouco aqui sobre as comunidades, explicar o que é uma comunidade e qual é a parte boa, ruim e maravilhosa de fazer uma comunidade. Isso é uma coisa legal. Quem tiver dúvida, algum questionamento ou alguma coisa a acrescentar, é só levantar a mão. Para ficar aquela coisa meio que um monólogo, eu falando, vocês só escutando, então levantem a mão, a gente interage e fazer uma coisa bem legal. Pronto, toda a palestra está com a licença Creative Commons, que é uma licença permissiva, então, se vocês quiserem baixar ela depois, vocês podem pegar lá entrar. Eu vou colocar no GitHub ela, então, vocês podem acessar, baixar e usar da forma que vocês quiserem, para fazer uma apresentação na faculdade ou em outro evento, tudo mais, tem nenhum problema, então, pode usar tranquilamente. Pronto, vou me apresentar agora. Meu nome é Ality, esse nome é bem estranho aqui. Tipo, não é Nick, não é nada demais, foi meu pai, que não sei dando que veio da cabeça dele, aí colocou esse nome. Então, vocês procurarem lá no Telegram, arroba vão me encontrar, é fácilzinho. E aqui eu vou falar, parte das vou falar das comunidades que eu faço parte, que no caso, o Grupo ARN, o PHP, o Porto Livre e o Debian. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a mais como o que a cada um da é, como vocês podem participar dela, contribuir e tudo mais. Opa. aí. Pronto, assim está mais fácil. Então, vamos primeiro pegar a definição do de que uma comunidade. Aí eu peguei uma definição aqui, a, do Wikipedia. Aí vocês perguntam, ah, mas por que do Wikipedia? Estamos falando aqui porque o Wikipedia é o exemplo de comunidade que deu certo. E esse assim, é a maior comunidade que você conhece, tipo uma comunidade virtual. Como é que ele fala aqui? ó? A comunidade é uma unidade social pequena ou grande que tem algo em comum com normas, religiões, valores e entidades. As comunidades geralmente compartilham um senso de lugar que está situado em uma determinada área geográfica, que pode ser no espaço físico, né, ou espaço virtual. No caso do Wikipedia é um espaço virtual. Então várias pessoas se reúnem e colaboram lá. Então como todo mundo já sabe, já pronto, no Wikipedia ela tem mais ou menos 350 milhões de acessos mensais só, de, só no Brasil aqui. Então é uma coisa fantástica lá, várias pessoas que não se conhecem colaborando para um projeto realmente crescer. Então, por isso que eu peguei a definição do Wikipédia. Tem uma definição que era também era muito boa, não sei de onde eu já falar já, no um filósofo chamado Zygmunt Bauman. Ele fez um livro que é chamado Comunidades, a busca por segurança no mundo atual. É um livro muito bom que ele retrata as comunidades. Eu tenho até pensado em colocar a definição dele, que era legal, mas eu achei mais interessante colocar do Wikipédia, porque é uma coisa que realmente a gente vai lá e colabora. Aí Agora vou falar da palavra comunidade, que como você fala assim comunidade, ela já tem aquela sensação boa de acolhimento e tudo mais. Tipo, ah, eu faço parte de uma comunidade. Inclusive, o nome comunidade, ela precede a gente as comunidades. Mesmo a gente não sabendo, já nasce fazendo parte de uma comunidade. Seja a comunidade que a gente mora, sei lá, na nossa região, na escola, ou a comunidade que a gente faz de amigos. Então, a gente já faz parte da comunidade, então ela precede a gente. E sempre quando você fala, ah, eu faço parte da comunidade, já traz aquela coisa de acolhimento. Como aqui na campus, a gente está sozinho, a gente de repente para e conhece uma pessoa, já fica amigo, já fica naquela bancada lá. E querendo ou não, você vai fazer uma comunidade, que cada bancada é uma comunidade, cada bancada tem as pessoas, aí todo mundo se reúne, aí compartilha um interesse comum, seja jogar, falar de um programa ou desenvolver. É isso que eu acho realmente bem interessante da palavra comunidade. Aí agora vou dar um exemplo de que como eu comecei lá, que não foi lá em 2016 no Friesol. Eu eu não sabia que existia software livre lá no meu estado. Eu que tipo, era a única pessoa que usava software livre. Aí de repente falar lá no Telegram vai ter o Friesol, que é o festival latino-americano de ação software livre. Aí eu lá fui. Estou aqui eu de roxo. Aí eu levei a minha amiga. Inclusive tem um rapaz aqui que tá bem bonitinho aqui que também estava lá. E... Pronto. Como é que ele falou? Foi o primeiro também evento que ele foi. Que foi esse. Pronto, aqui é ele, aqui sou eu e aqui é a minha colega. Inclusive, ela não sabia o que iria fazer ainda e foi a partir do evento que ela gostou e está fazendo agora, acho que é engenharia da computação, se eu não me engano. Então foi foi um evento realmente bom, que foi um evento que realmente me acolheu, realmente eu me senti bem acolhido. Porque chegando lá, esse rapaz aqui, ele estava fazendo, fazendo uma oficina. Então ele realmente explicou as coisas para mim falou: ó, oh, tu faz assim, assim, pagou, passou o material. Achei isso fantástico. Aí depois desse evento, aí não parei mais. Veio outros eventos aqui, veio mais eventos, e esse aqui foi o primeiro evento que eu palestrei. Então, sei lá, passou o FliSol, eu achei aquela ideia tão bacana, eu quero saber, eu quero que mais pessoas conheçam o que é o software livre, é a comunidade de software livre e tudo mais. Aí tem um evento lá no IEF, aí me chamaram, aí eu fui falar o quê? Fui falar do Debian, <risos> que eu achava muito massa o Debian, então, ó, vou falar sobre o Debian. Então, acabei falando lá, e depois disso não parou, Deu um bocado de evento aí, todos sobre comunidades. Aí foi esse aqui só foram os eventos que eu participei em 2016, que foi uma, uma coisa que eu falei que realmente eu gostei. Então, ah, não vou parar. Todo evento que tiver, tô lá no meio. Aqui foram alguns que tiveram em 2017 e aqui foi de 2018 agora. Isso aqui que são os dois juntos. Esse daqui, a última foi do Puticom, que eu vou falar mais à frente, que é a conferência portuguesa que a gente é organizado no estado de software livre. Agora, a gente vai falar da parte boa, né? Ah, comunidades, bom e maravilhoso, né? Então, qual é a parte boa? Como eu falei, essa sensação boa de estar acolhido. E você chega lá, as pessoas sempre compartilharam a mesma ideia que você, ou não, isso que é legal, compartilhar ou não, que vai rolar discussões proveitosas, isso que é muito bom. E essa parte que é justamente cada um querendo compartilhar aquele conhecimento. Ah, eu aprendi uma coisa, só vai lá e passa o seu tempo, faz um minicurso, vai ensinando ou falando no Telegram. Eu acho isso fantástico. E outra coisa muito bacana é sair daquele mundo da faculdade. Porque claro que na faculdade você não vai aprender tudo. Então, através dos eventos que você vai aprendendo as coisas. Você vai lá, alguém falou uma tecnologia nova que está surgindo, aí você vai lá, dá uma procurada. Aí, quem sabe, em outro evento, você já está fazendo um mini curso, ajudando alguém que também tem interesse e só que não tem acesso ao material e tudo mais. Então, para mim, essa é a parte boa do evento. que E é aquela, essa, são essas três coisas que eu pensei na minha mente. Aí, a parte maravilhosa é justamente, sei lá, quando você faz, organiza um evento, aí você vai acabar, né, e tal, aí todo mundo vai conversar, aí as pessoas vêm agradecer a você, caramba, meu, parabéns pelo evento, o evento foi muito bom, aprendi muito, e espero que daqui a pouco esteja próximo. Foi o que aconteceu mês passado, que lá no Grupo Pai, que é nosso grupo de Python lá, teve um rapaz que ele encontrou a gente, ele achou fantástico lá, e falou, ó, caramba, achei muito legal o evento, espero que vocês não parem de fazer, já estou muito ansioso pelo próximo. Inclusive, ele pensou que era esse sábado, já estava falando lá no grupo lá. Isso é fantástico. E também fez isso e falou, ah, eu já quero fazer uma palestra no próximo evento, fazer alguma coisa, contribuir o que eu aprendi aqui com vocês. Aí eu ah, isso é muito bom. Esse, esse agradecimento do pessoal. E outra coisa, é também conhecer pessoas novas, que aqui eu conheço só essas pessoas aqui, mas tem bastante gente que eu não conheço. Então isso é muito legal. Você vai para os eventos, conhece pessoas novas, troca ideia. E pessoas que você só conhecia, digamos assim, ah, pelo Telegram, pelo fórum como o pessoal aqui do Debian que eu só falava pela internet, a gente conheceu pessoalmente hoje, o pessoal aqui do PHP Rio também, que era é aquela galera que você só fala, ah, só por fora, ah, vamos conhecer ele, vai estar todo mundo no canto, que é um evento que ruina as comunidades, isso é fantástico. E as oportunidades que aparecem, tanto você viajar para um evento aqui, como a Campus Party, ou um evento que teve lá no Ceará, ou qualquer evento que vá, isso é muito gratificante. Você vai conhecer uma nova cultura, vai falar com o que você gosta, vai ajudar pessoas, então, para mim, isso é a, a, a coisa maravilhosa. E também, querendo ou não, como você vai estar lá fazendo suas atividades, vai aparecer vaga de trabalho, ou um freelancer, qualquer coisa. Sempre aparece. Então, isso é muito bom. Então, você está fazendo uma coisa espontânea, aí do nada aparece um cara, pô, você não quer trabalhar aqui não, que eu quero fazer o teste. Então, isso é, é perfeito. Então, essa é a coisa que eu acho que é maravilhosa das da partes das comunidades. E a parte do que no. Pô, para tá. perguntar. Pronto, isso é massa. Quem tiver pergunta, pode fazer. Levanta a mão aí, que eu passo o microfone. Que é legal, para não ficar aquela coisa meio que monóloga, só falando, vocês só escutando aí. Não, é para não deixar passar o maravilhoso ali. É, faço parte da comunidade PHP Rio e de algumas outras comunidades de software livre também. O PHP Rio coordena a comunidade lá, né? E o negócio que eu acho maravilhoso é o poder de transformação que uma, que uma comunidade tem. Às vezes você vê diversas pessoas chegando na comunidade sem conhecimento, não sabe o que fazer, acabei de sair da faculdade, ou estou fazendo uma transição de mercado de trabalho, não sou de tecnologia, estou indo para tecnologia. E essa pessoa conhece a comunidade, começa a participar dos eventos e, por meio da comunidade, ela consegue um novo emprego, consegue se recolocar no mercado de trabalho. Isso é fenomenal. E também outras pessoas, como tem caso lá no Rio de Janeiro, de gente que chegou na comunidade com problemas no, no lado pessoal, de é, relacionamento e tudo mais. E viu na comunidade uma forma de, de ser acolhido, de se sentir parte de, de um todo, de ajudar, de poder transformar a, a, o meio em que está. né? E isso ajuda também a pessoa, até no pessoal, no profissional, de diversas formas. é fenomenal. Muito obrigado, Exatamente isso. E agora vamos falar da parte ruim, que deu assim, que é ruim entre aspas. Que é justamente, ah, você fazer um evento, tem todo um desgaste, um cansaço, mas é aquela coisa, é normal, descanso de trabalho e tudo mais, mas como isso é retribuído quando as pessoas vêm e falam pra você? Justamente, cara, o evento foi muito bom, espero que tenha mais eventos. Então, aquele cansaço, aquele desgaste, é recompensado quando as pessoas chegam e agradecem a você. Por isso que, é que eu falei, a parte ruim, que não é um cansaço ruim, assim, é o cansaço normal da vida, né? você vai lá, está trabalhando, você vai ter estresse para deixar o evento bem organizado, para ser oh, para ser bonitinho tudo mais. E é isso. E outra coisa que tem, as pessoas vão embora, mas não nunca quesito que porque que elas vão morrer, claro, que todo mundo vai morrer, enfim, mas a questão é, sei lá, vão arrumar trabalho, vão para outras cidades, aí quando elas vão para outras cidades, fazem parte de outras comunidades. Isso que eu quero dizer é que as pessoas vão embora, porque naquele primeiro evento aqui que eu fui, já foram duas pessoas embora já que foi o José Roberto e o Maicon já. Então, ele fazia faziam parte da Ponte Livre, a parte da organização, só que eles tiveram oportunidade de trabalho e para e ficar mais perto da família. Então, eles tiveram que ir embora. Então, por isso que eu falo que essa é o ciclo. Mas vocês pensam, ah, as pessoas vão embora, mas isso não é ruim, porque tem eventos como esse é justamente para encontrar pessoas para fazer parte da comunidade. Porque é um ciclo. As pessoas vão embora para vir mais novas pessoas. E como eu, como eu falei, as comunidades precedem você. Então, eu não conhecia Porto Livre, mas já tem a gente que conhecia. pronto Quando eu entrei, teve, um, teve acho que duas pessoas que saíram e eu fui entrando na comunidade. Então, vai seguindo o ciclo. Então, isso que é legal. Então, são por isso que eu estou fazendo essa palestra, justamente para motivar vocês, trazer mais gente. Porque querendo ou não, com o tempo a gente vai parar de, faz, de fazer as atividades ou simplesmente vai para outro estado. Vai fazer outra comunidade e vai fazer o quê? Aquela comunidade vai parar? Não. Aí tem que fazer o quê? Temos que fazer palestras como essas para encontrar mais gente que ela também faça a mesma coisa. E aqui eu vou dar um exemplo de algumas comunidades que, que eu faço parte, que eu falei, e como vocês podem colaborar ou criar no seu estado. Por exemplo, tem a Porto Livre, que é a comunidade Porto Igual de Software Livre. Tá. Aí você vai lá no seu estado não tem nenhuma comunidade de Software Livre. Aí o que você faz? Você cria uma. Pronto, o José Roberto lá que eu falei, ele foi para Belém, lá não tinha nenhuma comunidade de software livre. Ele foi e criou a comunidade de software livre lá. E a parte bacana é que so, ele foi sozinho, ele foi lá, criou e agora já vai ter três stories, que são o Festival Latino-Americano de Software Livre. Então essa é a coisa, tem uma pessoa que tem uma vontade vai lá. Aí tem pessoas que estão espalhadas, só que ninguém se conhece. Aí uma fala, vai falando para outra, aí já, já viu, já monta a comunidade lá, que é aquela coisa, a comunidade são pessoas que compartilham de um interesse em comum que tem um objetivo próprio. Então é isso. Então, Se não tem uma comunidade de software no seu estado, vocês, vocês podem muito bem criar lá, movimentar o pessoal, que também dá muito certo. E organizar eventos, que no caso já tem aqui o Software Freedom Day e o FreeSol. O Software Freedom Day, que é o Festival Latino-Americano é Latino de Instalação de Software Livre, que é, acontece em toda a América Latina, inclusive está pertinho. Se não tiver, tivesse, já podemos na cidade. Vai ser dia 21 de abril, se eu não me engano. E qual? 27 de abril, desculpa. 27 de abril. E tem o software Fidon Day também, que vai ter agora, que é lá pro finalzinho do ano. Ou vocês podem fazer com a gente, que a gente criou o nosso próprio evento. A gente sentiu falta de um evento que a gente está fazendo. Aí foi aí que a gente criou o .com, que é a Conferência Porto igual Software Livre, que sempre acontece em novembro, lá em Natal. Então, se estiver estiverem lá por Natal em novembro, podem passar lá, que é um evento bem bacana. Aí o outro é o Groupai Alguém aqui programa em Python, por acaso? Pronto, uma pessoa programa em Python, mas, mas pronto, no caso, sei lá, na sua cidade não tem nenhuma comunidade de Python, se, tiver, se não tiver, você vai lá e cria no caso, sei lá, você pode criar. Pronto, lá em Natal tem a comunidade de Python, só que o pessoal tava, não estava interagindo muito, aí do finalzinho do ano para cá, eu comecei com o pessoal a falar mais dela, aí a gente agora tá agora todo o primeiro sábado do mês, tem meetup falando de Python lá na comunidade e está movimentando a linguagem, inclusive. Então isso é uma coisa bacana, se não tem, tu vai lá e cria. E, agora, o Debian. Alguém usa aqui o Debian? Pronto. O Debian é um sistema GNU, né? <risos> perfeito. É o melhor sistema que tem, o melhor sistema GNU, que é um exemplo de uma comunidade que é mundial, que todas as pessoas colaboram, algumas se conhecem, como tem a, a conferência que eu vou falar mais tarde, que é a Debian.conf, que esse ano vai ser no Brasil. Então, são exemplos de comunidades que você pode fazer parte, e o Debian você pode tanto colaborar traduzindo, mantendo um pacote, criando eventos, ou simplesmente falando do, do Debian, fazendo palestras. E por último, o PHP-RN. O PHP Pronto, no caso da gente lá, a gente não era o único estado do Nordeste que não tinha comunidade de PHP. Aí foi o que a gente fez, eu no caso com o pessoal lá, a gente criou a comunidade de PHP. Como eu falei, ó, não tem, você procurou o pessoal, não tem, cria a comunidade. A gente criou e agora vai fazer um evento lá em maio, justamente um evento falando sobre PHP. Vamos levar até o Vitor aqui, que falou que ia lá participar. Isso que é coisa legal, eu conheci ele, ele já topou, então já vai lá viajar, vai conhecer pessoas novas e fazer a atividade dele lá. Então, isso é muito massa. E também, quem tiver interesse em fazer alguma atividade lá em Natal, ó, só falar também. E aqui é basicamente o um resumo que eu falei, que basicamente toda a comunidade que você vai fazer parte, você vai precisar fazer isso, ajudar os outros usuários a chegarem lá, que vão, como ele falou, vai ter pessoas novas que não sabem usar a linguagem, ou não sabem fazer alguma coisa, você vai lá e ajuda, que isso é coisa é aquela parte legal de você se acolher, da pessoa realmente chegar lá, ó, vem aqui, pega realmente na sua mão, senta aqui, vamos lá, você vai aprender isso aqui hoje, isso que é muito massa. E também traduzir. Se seu inglês já é bom, nem precisa ser é muito bom. Sabendo inglês legal, você já ajuda o pessoal a traduzir, que já é fantástico já. Você tanto vai ganhar, que você vai aprender a traduzir alguma coisa, como a pessoa vai. Também escrever tutoriais, é a importância lá. Você aprendeu uma coisa nova. Aí você vai, escrever um artigozinho lá. Tem, tem o GitHub, você consegue hospedar no GitHub Page, ou Medium mesmo lá. Isso é bacana, porque você aprendeu uma coisa, você vai lá digitar, lá, programar, você vai fixar aquele conhecimento e outras pessoas vão absorver aquele conhecimento que você teve. No caso aqui, é mais específico para o Debian. No caso, você pode manter um pacote, aquela coisa toda. Ou também fazer teste, ver relatório, caso a sua comunidade tenha uma aplicação que faça isso. E, por final, para encerrar aqui, eu queria falar de, uma, como chama? de um exemplo de colaboração que eu achei fantástico. Porque de vez em quando a gente sempre reclama: ah, eu não tenho tempo de colaborar, está faltando isso, eu tenho aquilo e tudo mais. Sempre coloco um empecilho para não colaborar, né? ah, não posso tirar uma hora do meu tempo. E tem um caso de colaboração que eu achei fantástico. Eu encontrei ele lá no Friçol que teve lá em dos Ferros de Natal. Que é justamente esse cara aqui, que é o Adrian Hans. Que eu achei muito boa a história dele. Ele é o exemplo do cara que tinha tudo para não colaborar. Pra, como aquela música do Raul Seixas fala, ficar sentado para a morte chegar. Porque ele tem ela. Aí o que, é que ele fez? Ele ele é usuário do Gnome, da interface gráfica Gnome. Ele queria contribuir que ele tinha uma dificuldade de copiar o caminho das imagens. E, e o PF dos arquivos lá. Aí o que, que ele fez? Ah, eu quero contribuir com um projeto. É, um projeto que eu, é, uma, é, uma, é uma interface que eu uso, é um projeto livre. Eu queria melhorar aquilo, que eu já achei muito bom. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou lá e contribuiu. Só que como ele tem ela, então ele tem uma dificuldade. Como vocês podem ver, aqui é um aparelhozinho chamado DASI. Ah, tá, esqueci de falar. Aqui é o QR Code. Se vocês tirar a foto desse QR Code, vai para a carta lá, que o filho dele escreveu agradecendo a contribuição que o pessoal fez do Gnome lá com ele. Porque aqui, esse, esse é, como chama? Um decodificador de código MOST, O que, que ele fez? Ele criou esse aparelho aqui, na, na, na, no joelho dele, que através desse aparelho ele dava comandos de código Morse e escrevia o código lá. E se vocês forem olhar, no repositório lá, ele fez, se não me engano, foi 63 ou 73 linhas em C para contribuir com o projeto. É o caraca, eu achei isso fantástico. Porque ele sim tinha todo, assim, ó, eu não quero contribuir com nada, eu quero ficar aqui só na minha. Então, quando eu pensei, ah, não vou fazer mais nenhum evento, vou parar de fazer coisas com a comunidade, eu penso nele, porque ele era o cara que tinha todas todas as coisas, o mundo falar ah, eu não vou fazer mais nada, eu só vou ficar aqui, mas não. Aí, essa aqui é a parte emocionante, porque ele depois de ele mandar o projeto lá, passou três dias, ele faleceu, que ele foi fazer o tratamento e não faleceu. Aí foi aí que tem essa carta aqui, que foi o filho dele, que entrou no e-mail dele, para lembrar a conversa do pai que teve, Aí quando ele chegou lá, aí ele achou, ele ficou esse emocionado que o pai dele tinha falado e ficou muito, ficou muito feliz que, que ele ficar, realmente ficava feliz quando contribuiu com o projeto, era cedo. Aí como aceitaram o, o request que ele fez, ele mandou lá uma carta. Aí o filho dele relendo os e-mails lembrou. Aí fez o quê? Foi lá no fórum do Gnome e comentou lá, falando que o pai dele tinha essa doença, estava em estado terminal, mesmo assim conseguiu contribuir com o projeto, com todas as dificuldades que tinha. E nos últimos momentos de vida, o pai dele ficou muito feliz. Ele, ele no final da carta, ele agradece por essa nova memória que ele recebeu do pai dele, que essa foi a felicidade, e também por esse software que ele ajudou a contribuir. Então, eu penso assim, quando a gente, sei lá, fica lá triste, pensando, ah, não vou colaborar, eu estou sem tempo, eu tenho, bota mil dificuldades, eu não tenho computador, não tenho internet, ele tem todas as dificuldades do mundo, ele quer é mais dificuldade do que isso, ele ele deu um jeito, ele, ele pediu para o filho dele construiu um aparelho para ele conseguir programar, comprou um aparelho para ele e conseguiu contribuir com um projeto, que é um projeto fantástico, que é o projeto Gnome. Então, eu, quando eu penso em alguma coisa em parar, eu lembro do Adrian, que é um exemplo grande de superação. E é com essa mensagem, assim, que eu espero que eu tenha falado para vocês que, realmente, quem não faz parte de uma comunidade, procure uma comunidade para contribuir com o um projeto. Ou, se não tem nenhuma comunidade no seu estado, crie a comunidade, entrem e falem comigo, que eu posso falar os caminhos para você fazer uma comunidade e tudo mais. E não parem, que vocês vão ver que é uma coisa fantástica. É aquela coisa quando você começa, você nunca mais quer parar de contribuir ou ajudar algum projeto. Então, era isso que eu tinha a falar, que eram as partes boas, ruim de faz fazer a comunidade. Aqui é meu site, então quem quiser é lá, falar comigo pelo Telegram, pode entrar no Telegram, falar comigo, eu respondo na hora. E era isso que eu tinha a passar para vocês. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Ah, rapidinho, não vou embora, vamos fazer as perguntas e tirar uma foto, né? Para vocês verem para cá, né? Para ficar... Cadê? Aqui, para entrar no novo mural de eventos. Então, vamos tirar aqui uma foto rapidinho, mas primeiro vamos fazer as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Opa, vamos lá. Opa, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta exatamente, mas uma proposta. É, eu comentei contigo ontem daquela dinâmica do Fistball, né? Sim. E a gente poderia fazer o um momento das perguntas para incentivar a interação da galera e sentir um pouquinho do que é fazer parte de uma comunidade a gente fazer as perguntas num formato de fishbowl E Sim. antes disso tirar foto para não ir ninguém embora. Pronto, perfeito. Pronto. Deixa ele comentar aqui, ele já vem, já faz já. É, eu vejo uma, um problema grande, principalmente lá em Curitiba, para atrair novas pessoas para as comunidades. Como que você enxerga isso lá na na tua região, para pronto. lá também tem esse problema. as pessoas acham legal o evento, né? vão e falam que querem contribuir. aí você passa um tempo, elas não vão mais. Aí, como é que a gente está fazendo isso? A gente está pegando o Telegram sempre falando lá no grupo, lá, ó, vai ter o um evento, você não quer contribuir? A gente tá tenta fazer isso que eu falei aqui, tenta fazer uma mini palestra para ela, explicando as vantagens que ela vai conseguir com isso. Ela vai conseguir adquirir conhecimento, conhecer pessoas novas, a gente tenta pegar isso e passar para ela: ó, isso aqui é muito bom, então você vai fazer isso tudo, a gente está tentando fazer isso. Mas como você falou, tá, é bem complicado realmente você tentar reter a pessoa assim, só quando ela realmente gosta. a gente tenta fazer o máximo possível para que senta tá acolhida. Inclusive, agora, no último que a gente teve, que eu fui por o apareceu 10 pessoas falando que queriam ajudar no FreeSol e no Sofre Freedom Day. Então, é isso que a gente está fazendo, tentar fazer aquela coisa mais de acolhimento possível, para a pessoa se sentir à vontade e para contribuir, e não pensar que é uma coisa ah, muito difícil, ah, como é que eu vou fazer uma palestra? Vocês podem ver que minha palestra aqui, basicamente, é preta no branco. Foi a intenção fazer o quê? Uma palestra bem simples, para vocês pensar. não ah, precisa fazer uma palestra milaborante, muito bonita, com efeitos, para compartilhar o conhecimento. Então eu penso nisso assim nessas formas para tentar realmente trazer mais pessoas. E a ideia que ele fez aqui é legal. Como é que funciona? Seria ficariam pessoas aqui e cada um ia levantando e ia fazendo uma pergunta. Aí quem não soubesse já ia sentando já para meio que rotacionar e todo mundo perguntava para justamente todo mundo interagir para não ficar aquela coisa todo mundo lá, sentado assim tudo mais. Vocês têm interesse em fazer? Bom. Só antes de, de queria parabenizar. Eu acho muito bacana. Sempre, Obrigado. eu acho que empreender é fazer acontecer. Eu acho que líder de comunidade é um exemplo de, disso, tá? É, vou dar um relato aqui, até uma contribuição a meus centros aqui. É, eu sou da comunidade de Goiânia. Goiânia tem uma comunidade muito forte lá, que chama Startup Go. Eu participo também da de Uberlândia, que chama Uber Hub. Sim. E eu acho que é legal a gente entender, não só a gente falar, poxa, a comuni muitas comunidades começam e elas morrem. É então... A gente precisa entender por que elas morrem e o que fazer para elas não morrerem. Eu vejo que muitas comunidades elas dependem muito da liderança, de alguém que lidera. Quando alguém toma a frente, eu, é igual fazer churrasco. Todo mundo tem aqui um parente que, que toma a frente da churrasqueira, desde resolver que vai fazer o churrasco até executar o churrasco. Se esse cara não está na área, alguém se vira e faz acontecer. Então, o... É tão importante quanto fazer acontecer, desenvolver outras lideranças. Então, a minha empresa, eu tenho uma empresa de tecnologia, e no ano passado eu disponibilizei o espaço para a comunidade. O pessoal ficava reclamando. A gente tem um grupo no, startup, no, no, no Telegram, que tem mais de 800 pessoas. Aí o pessoal falava assim, eu não sei se vocês passam por isso. Pô, não tem meetup, não tem workshop, pô, ninguém faz nada. Aí um dia eu falei, cara, o que, que te impede de fazer? Ah, não tem espaço. Eu falei, cara, faz na minha empresa. Coloquei uma cervejeira. Boa. Sério. Coloquei uma cervejeira, coloquei uns, uns snacks, uh -huh. coloquei um, uma, uma, um balde lá e coloquei lá, dona consciência, pague aqui e pegue o seu troco. Caraca, muito então, mano. tudo valor, preço de custo, a cerveja é R$2,50, tudo preço de custo, só para reposição. Isso funcionou bem para caramba. Por quê? A gente tem uma agenda compartilhada no Google a própria pessoa fala, cara, eu quero fazer um, um meetup de Python. Ele marca a data e faz acontecer. A gente criou um, frame, um framework para criar isso. Depois, se alguém quiser, me, pega o meu contato e eu passo para vocês. Isso funcionou para caramba. Só na minha empresa, no ano passado, teve 50 meetups. E não estava rolando nenhum, praticamente. Então, muita gente se encontrou, sócios, né? o pessoal virou sócio, contratou e tudo mais. Então, eu, eu acho que é um, um papel que a gente tem que tomar cuidado, você que tem liderança, outros líderes de comunidade, tem que tomar muito cuidado, porque quando você cria algo, você se torna meio que responsável e meio que dono daquilo. E as pessoas se sentem intimidadas, entendeu? Falar, pô, o, o, o, a comunidade é, é, é daquela pessoa, eu não, eu não vou propor uma palestra, eu não vou tomar frente. E aí perde a continuidade, porque de repente você viaja, você muda de cidade e a coisa para. Então, acho que a gente precisa trocar essa, essas experiências das comunidades aí. Parabéns. Pronto, obrigado. Exatamente. Pronto, agora a gente digamos, está tendo esse problema, porque as pessoas, como eu falei, vão embora. Há pessoas que vão embora porque a pessoa por oportunidade de trabalho, do Estado, e está reduzindo. Aí, como é que a gente está fazendo isso para, re... para tentar procurar novos líderes? Assim, são pessoas que realmente têm uma regularidade nos eventos, elas falam: Ah, eu quero colaborar, porque a gente fala, não tenho assim, como é que se fala? não entendo, é justamente melhor meritocracia, você vai estar participando dos eventos, então, com aquela recor certa recorrência, a gente sabe que você vai ter uma certa responsabilidade. A gente vai dando atividades para você, você sendo, como a chama, proativo, fazendo atividades, e falando, ah, eu vou fazer realmente fazer, a gente, ó ponto positivo, então, você já é uma pessoa de confiança, já. Aí, já com isso, já vai chegando lá, então, assim, você, é, você confiar, ah, a gente vai mandar uma pessoa para a cidade, porque sabe que ela vai fazer a palestra lá e não vai furar, então, isso é bem bacana. Como você falou, a gente estava passando por esse problema e agora está tendo essa renovação. A gente está vendo as pessoas que estão indo para os eventos com certa regularidade e falando que querem contribuir. aí Fazendo isso, a gente consegue manter aquela pessoa e fazer aquilo. Porque lá, como se fala, todo mundo é faz mesmo da comunidade, mas as pessoas que estão lá com, também podem fazer palestras. também pronto O rapaz que estava aqui, que foi embora, Kardec, ele gostou e queria levar lá o evento da Ponte Livre para a cidade dele. Ele vai fazer isso a gente falou: Ó, oh, tu faz assim, o evento é assim, a estrutura é essa, a gente disse como é que faz, ele vai fazer lá. Só que ele quis, ah, eu queria levar alguém da comunidade pra ir. Ele conseguiu lá a passagem, a gente vai fazer lá. Mas não precisava a gente ir, porque ele já sabe como é que funciona a organização, que a gente já passou tudo pra ele. Aí a ideia é essa: de realmente, como você falou, não deixar numa pessoa central, porque quando ela foi embora, e aí, acontece o quê? Foi o que aconteceu com a Ponte Livre. Antes tinha, uma, se eu não me engano, era a PSL, que era a comunidade. Não lembro o nome agora que eu não vou falar, que eu vou falar. Oi. Lá tinha uma comunidade bastante forte, que era o Projeto Software Livre Rio Grande do Norte, que eu acho que foram os pioneiros do software livre lá no estado. Sempre ouvia falar bastante do pessoal de lá. Pronto, exatamente. Aí, com o tempo, como ele falou, as pessoas que faziam parte dessa organização foram embora lá, foram para outro estado, acabou que a comunidade realmente sumiu. Aí foi que surgiu o Porto Livre, porque tinha um membro que ficou, aí conseguiu surgir. Aí, essa é a ideia que a gente está fazendo, que a comunidade não morra, sempre tem pessoas se renovando lá e tudo mais. É, o pessoal ficou curioso, mas as plaquinhas já estavam levantando ali, não sei se vai dar tempo de fazer o Fishbowl, né? Isso, isso, pronto, isso que ele falou aqui é uma ideia bem legal para você fazer nos eventos para descontrair. Como sempre todo mundo tá com vergonha, né, lá? Então vamos tentar fazer aqui que vocês vão entender a ideia. Vamos fazer? Vamos. Vem cá vocês dois. Pega, é, é. Um, vamos pegar as cadeiras. Vamos lá. Botar quatro cadeiras aí. É rapidão. Só para vocês terem Cada uma um ideia uma de como aqui. você deixar o evento de vocês mais colaborativo. É muito Toma, simples. Porque geralmente quando você vai para o evento, sempre tem aquela vergonha, né? Ah, eu tô com vergonha de ir para o evento porque eu não sei, não quero falar com o público e é bem tranquilo. A ideia funciona assim. Isso, rapidão. Senta aqui todo mundo. É só explicar a ideia, caso vocês queiram fazer na evento de vocês lá. Senta aí. É, vão Isso. ficar quatro... Mais uma cadeira. Senta aí. Vão ficar quatro cadeiras aqui na frente. E quem quiser interagir, precisa vir aqui e sentar nas cadeiras. A princípio ficaram três pessoas. Tem uma, duas... E mais uma pessoa, pronto, quem? você pode sentar. Quem quer vem você aqui? aqui. Pronto. Pronto. Vocês vão começar alguém? a interagir sobre o tema. A plateia, se quiser fazer qualquer pergunta, não pode conversar com uma pessoa do lado. Quer perguntar, Isso. quer falar, vem e senta na cadeira que está vazia. E alguém da cadeira da, que já está ocupando uma cadeira volta para a plateia. E assim a gente segue na dinâmica até fechar. joia Isso e... é muito massa porque justamente vai ter aquela vergonha que você tem inicialmente, né? Porque você vai se sentir mais mais próximo, que a gente vai estar tá aqui conversando. Aí tu, ah, tem uma, tem uma dúvida. Por exemplo, a gente está falando aqui de comunidade, essas dificuldades. Aí você vem, senta aqui, vem aqui falar, só para você falar aqui, você senta aqui e tirou uma dúvida. Sim, pode vir, vamos tentar conversar. Bem isso, bem voluntário. Aí vai ter que aí, levantar alguém aí já, porque nem isso. começou o aí, debate. Aí pronto, aí eu vou sair aqui, aí você vai continuar a conversa aqui. com eles Isso. tá falando? Tá, então o assunto aí, vai o assunto. O assunto é tá. o tema da palestra uma, aí. Só, ah, tá, só uma complementação. É, eu costumo dizer o seguinte... Não é a universidade tal que fez parceria com a comunidade tal. É a pessoa que faz. Então, nós estamos CNPJ, mas nós somos CPF. Então, é importante a gente perceber que isso é uma coisa que funciona. A coisa começa a ficar orgânica. De repente, acontece uma etapa e, e você não está nem sabendo e você tem uma agenda compartilhada. Porque estava acontecendo o quê? A galera é assim, ninguém faz nada. Quando resolve fazer, todo mundo resolve fazer na mesma data. Aí o pessoal marca o meetup no mesmo dia. Aí a comunidade de Python, a comunidade de PHP, aí começa a dar aquelas aquelas rixinhas. Então, o que, que vocês têm feito para evitar para que a comunidade não virar uma panelinha? Assim, lá no RN, a gente tem o grupo Telegram, a gente sempre é bem ativo e também tem um a lista de transmissão, né, que é a agenda de TI. Então, tipo, tem uma equipe que faz parte de todas as comunidades que elas Ficam organizando, assim, uma agenda. Então, tipo, ah, a comunidade do Pote Livre quer fazer um evento e manda para a galera. Aí a PHP quer fazer uma. Então, tipo, a gente sempre publica para evitar esse tipo de coisa. A gente procura sempre unir as comunidades. A gente sempre procura ter, evitar esse questão de panelinha. Porque a ideia é aproximar a galera, né? Então, se você fica com essas panelinhas que realmente é uma coisa triste que acontece. Mas, é fazer o okay, quê, né? Mas a gente tem que procurar evitar fazer o máximo possível. Pode ser, Pronto, é exatamente até um patrocinador do evento que é o Sebrae, o Sebrae está acolhendo muitas comunidades lá. Inclusive antes de vir para Campos Party, a gente sentou e fez uma reunião lá, que era justamente para as datas não não colidir uma com a outra, para a gente fazer o agenda de eventos do ano todinho, para cada comunidade fazer o evento e não bater com a mesma data. Aí isso que ele falou, que você falou também, é uma dúvida né? sempre. Ah, vai ter sempre eventos paralelos. Aí qual foi a ideia? Como o Sebrae abraçou todo mundo, ele está ajudando a comunidade com um espaço com alimentação e tudo mais, a gente vai fazer o, os horários para não ter essa coisa. Tipo, ah, eu queria para o evento, mas vai ter outro evento no mesmo dia. Aí eu vou acabar perdendo um e indo para o outro. Aí isso que é legal que ele falou. Então, se não tiver, vocês tentem, como ele falou, fazer algum mapa, tudo mais um calendáriozinho para ficar bem organizado, para ninguém perder conteúdo. Não, só para complementar o que ele falou, é que lá no Rio Grande do Norte, lá no Natal, a gente, tá com, a gente tem comunidades muito ativas. Eu acho que hoje a mais ativa é o Grupai, né? E a Poter Livre. É. E o Grupai, a gente não queria, é, desde maio do ano passado, eu acho, que a gente está com a sequência de eventos. Então, a gente não queria parar isso. Daí a gente está fazendo um meetup por primeiro sábado de todo mês. Porque daí já fica marcado. Então a gente não tem problema com datas que batem nem nada. E a gente tem o Instagram e tem o Telegram também com a Agenda Potiguar. É? Algo assim. É isso o nome? Agenda Potiguar. E daí a gente. É, como tem muita gente envolvida em comunidade lá, então para os, os horários bater não, não, não acontece isso. Porque a gente sempre com, é, combina tudo isso. Lá no Rio de Janeiro a gente funciona. Não, não, não poderia sair duas pessoas sem alguém sentar. Mas beleza. É, lá no Rio de Janeiro a gente tem uma dinâmica um pouco parecida com o, o da Poti Livre. Que a gente tem um grupo no Telegram com as pessoas que estão à frente das comunidades. Que estão mais influenciando ali nas comunidades comunidade de alguma forma. E é onde a gente troca experiências sobre agenda, local para fazer evento e tudo mais. Basicamente é assim. A gente não tem um local centralizado. Mas em geral também outra coisa que ajuda é que as comunidades elas costumam ter como. Ela, como, é que, como é que é o nome dela que levantou aqui agora? Luanda. Como a Luanda comentou, tem algumas comunidades que têm eventos em datas fixas. Lá no PHPRI também a gente tem nossas datas fixas e ajuda para não conflitar com a agenda de outras comunidades. Vocês, vocês sabem se, se há um grupo de líderes de comunidade, Brasil, para trocar. Porque eu achei muito bacana a troca de experiências aqui e a vontade é, é da gente continuar batendo papo tal. Tem um grupo, hoje tem um grupo de líderes de comunidade? Por, tem? De líderes de comunidade? Você poderia compartilhar esse grupo, um link dele? Fala aí. Lá no caso, no estado da gente, que é o Rio do Norte, a gente fez um grupo no Telegram, eu, eu é, no caso lá do estado do Rio Grande do Norte, a gente fez o um grupo lá no Telegram, que é justamente para reunir os líderes é da comunidade. E isso, lo... não, Brasil não tem, Brasil. Vamos criar, pronto, agora, exato, perfeito. É assim que susta, vendo as ideias. A gente trocando aqui uma ideia, vem uma ideia bacana aí. Então, vamos lá. A minha sugestão é a seguinte, Bit, bit.ly, bit.ly barra, líderes, comunidade, Brasil. Fechou? Vou criar o link, vou criar um grupo no Telegram. Vocês já adicionam lá. bit.ly, líderes, comunidades, Brasil. Ok? Líderes, comunidade, Brasil. Na comunidade PHP brasileira tem diversa, gente de diversos estados diferentes. É a bandeira. Tem gente de diversos estados diferentes e nacional. Por conta dos eventos que a gente faz, a gente acabou criando um grupo. Aqui é a bandeira do PHPR, que a gente sempre leva para os eventos. Isso é vestir a camisa, né? Se a gente faz parte de uma comunidade, a gente a gente veste a camisa dela. Levanta, leva a bandeira e tudo mais. Lá no... Então, Nacional, a gente tem o, um grupo no Telegram com representantes de comunidades de cada um dos estados. O Alex entrou recente lá, não conhecia o grupo, agora está interagindo lá com a galera deve ter mais ou menos umas 30 e pouco a 40 pessoas nesse grupo, que são representantes das comunidades PHP brasileiras. É, eu acho que é importante esse negócio da gente é, fazer esse negócio da liderança, né? então é, ficou, ficou interessante o bagulho. É, só para não, não confundir as datas já, então anotem aí. 21 a 28 de julho em Curitiba, Debconf. queremos todo mundo lá então. A minha mais uma pergunta mesmo, é, eu venho de Rondônia, eu gostaria de saber como é... Está meio baixo aí? Estão ouvindo? É, eu gostaria mesmo de saber para vocês é, como seria uma metodologia, como começar... É, exemplo, eu quero levar lá para a minha cidade, é muito pequena, tem pouca gente, como que eu começo e qual que são as dificuldades de iniciar uma comunidade agora? Pronto. No caso, você vai querer fazer uma comunidade de quê? Uma comunidade de software livre, de alguma linguagem específica como PHP ou Python. A primeira coisa é você encontrar alguém que queira lhe ajudar também, porque para você fazer sozinho você consegue, só que vai ser mais cansativo, claro. Aí foi o que aconteceu lá no grupo Pai. Eu tive a ideia, encontrei mais duas pessoas que ajudaram, que foi o Geraldo e e agora a Luana também que está ajudando a gente lá. Então você tenta falar no pessoal da faculdade, ah, eu quero montar a comunidade, só que eu tenho uma ideia mais Comigo sozinho eu consigo, mas eu queria mais gente que realmente fazer aquela coisa de comunitária. Aí você vai falando a ideia, você queria, a primeira coisa que você vai fazer, ah, você cria um grupo no Telegram para reunir a galera. Aí vai chamando o pessoal que você tem interesse em fazer um evento, falar com algum professor. Não precisa ser um professor, porque professor que eu falo, para conseguir o um espaço. A primeiro momento a faculdade é um canto mais fácil para você conseguir uma sala ou um laboratório para fazer uma atividade. Conseguindo isso, as pessoas vão lá. Aí vão perguntar, ah, isso é o okay, quê? Comunidade de quê? Aí você vai conseguindo, as pessoas vão lá querendo colaborar cada vez mais. Eu acho que essa é a ideia que parte assim: você fazendo Verdade, esse momento isso, pronto. Tá beleza, criado. show. Mas que link não é o Bitcoin. Procurador Tem que de deixar como Pronto, pode deixar. Aí pronto, essa é ideia é essa. Como eu falei, lá a gente não tinha o PRN Eu fui lá, o que? Criei o PRN Aí eu fui para um evento lá em Paulo dos Ferros. Encontrei mais uma pessoa que eu queria ajudar, que é de uma cidade que são 8 horas de distância, mas ela ajuda remotamente, que é o Matheus. Aí teve outro rapaz na minha cidade também que queria ajudar, e agora são quatro pessoas. Começou com eu sozinho falando, aí eu comecei a falar, ó, tem essa comunidade aqui, criei o um grupo lá no Telegram, comecei a chamar pessoal, a galera começou a entrar, e agora a imagem vai começar a organizar o evento lá. Começou uma pessoa sozinha, eu encontrei outra pessoa, como você pode começar sozinho, vai encontrando uma pessoa que tem aquele mesmo interesse, a mesma ideia em comum, aí vai fazendo, aí vocês marcam uma data, ó, tal, data, tal dia vai ter isso. Aí começa a procurar pessoas que querem fazer palestra. aí que é assim começa as comunidades a da gente é um exemplo bom que como você falou não tinha a gente vai começar agora está surgindo ela essa a dificuldade inicial é essa você encontrar pessoas mas realmente sempre aparece como eu falei elas é tão espalhadas quando você fala joga ao vento né a ideia sempre aparece opa eu queria fazer então dá certo não tenha medo faça e qualquer coisa pode falar comigo que eu tento lhe orientar tudo mais que você vai conseguir fazer o começo lá mas alguém falta só é, então, é, falando um pouquinho mais sobre como fazer a comunidade acontecer, né? É sempre importante, como ele falou, é, colocar, é, arranjar mais uma pessoa para poder te ajudar, né? Porque duas pessoas conseguem se organizar melhor e fazer a coisa acontecer. Né, criar um grupo e ir adicionando as pessoas aos poucos. Né, Conforme vai juntando gente, você já vai procurando um local para poder fazer os encontros, palestras, vai dividindo entre as pessoas. É muito importante a comunidade. Eu faço parte do PHP Rio UMA. né? É muito bom para fazer a inclusão de pessoas que estão começando agora, de pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado. E explicar essa, toda essa vantagem para as pessoas é muito lucrativo, te ajuda a fazer com que elas queiram participar da comunidade. Né? E conforme ela vai é, participando da comunidade, as coisas vão acontecendo e você vai começando a ter mais espaço para conquistar coisas novas, conhecer pessoas novas. Né? E, enfim, isso é muito bom para você, para o seu futuro profissional e, num geral, né? Ainda é mais confortante você saber que tem pessoas que podem te ajudar, né? Agora, faltar só cinco minutos. Vamos fazer o sorteio aqui dos copos e uma camisa aqui do PHP Rio, que é do PHP UOMAM. Beleza? É... Vou atribuir um número a cada uma das pessoas que estiverem interessadas no sorteio E a gente vai fazer o sorteio aqui Oi? Um? Tá, vamos lá Um Dois Três Quatro Quatro Tá aqui o quatro Tá aqui o quatro Cinco lá atrás Seis Sete Oito Nove Quem é o nove? No, nove Cadê o nove? Nove Nove 10, 11, tem mais? Quem mais? 12, alguém mais? 13, fechou? 13 pessoas. Enquanto isso, eu vou fazer aqui uma perguntinha rápida, valendo um copo aqui. Ah, pronto, levanta a mão. Alguém se lembra o nome daquele senhor que eu falei aqui no final, que eu achei um exemplo muito bom de colaboração dele? Quem souber, levanta a mão. Opa. Adrian Hendes? <risos> Oi? Tem não. <risos> Faz o que agora? <risos> Bom, tá faltando aqui algum programa para fazer isso. Eu vou fazer aqui no... na internet mesmo. Vou abrir um browser aqui. Quem quiser auditar, pode auditar. E vou gerar um número randômico aqui. Calma aí, rapidinho. Teu celular melhorzinho? Não, não, calma aí, já foi. Vamos lá, vamos lá, internet daqui não ajuda muito, então a gente tem duas camisas aqui para sortear, uma que a gente ganhou de um, uma empresa que patroc... ajuda né, financeiramente o PHP Rio, com brindes inclusive, que foi a Ambler, eles confeccionaram essa camisa aqui para gente, e a outra é a camisa do PHP Woman RJ. A do PHP, o RJ eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de sortear entre as 13 pessoas, como, que, como é uma comunidade de mulheres, apesar de ser uma comunidade inclusiva, vou priorizar as mulheres para fazer o sorteio. Como tem 4 mulheres aqui, vou tirar o um número randômico de 1 a 4. Vamos lá. De 1 a 13, que quiser auditar aqui, ó. eu estou fazendo sorteio para o DuckDuckGo, é uma ferramenta que tem plugins livres também, né? É, vou fazer o um número randômico de 1 a 13 e o número que saiu foi o número 10. Ganhou. número 10 levou a camisa do... Da Umbler. Quem puder tirar uma foto aí para mandar pra gente depois. Pode tirar uma foto aí pra gente? Show. A primeira já foi. Agora, das mulheres aqui, vai ser só de 1 um até 4. Só que a gente precisa... 3 precisa três só? 3? Três. Ou 4? 4? 4. 1, C2, 3, 4. Atrás. Aqui, de 1 um a 4. E... Número 4. essa camisa aqui da Umbra também como a gente trabalha com comunidades né da Umbra não essa aqui foi a Wall que cedeu a, a, a arte né a gente procura empresas parceiras também para ajudarem com brindes e tudo Sim. sem subir no palco vamos juntar todo mundo aqui na frente para tirar uma foto sem subir porque senão o palco cai <risos> Só não pode subir. Tem que ser de baixo. Bota ali o logo do. Exato, vamos lá.